Opa galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma coleção de NFTs brasileira que tá dando muito o que falar e eu acredito que essa coleção tem muito potencial para o futuro, ela pode se valorizar muito, então eu adquiri um cachorrinho dessa coleção que eu vou mostrar para vocês. Então se prepara, se você é novo, se inscreva, ativa o sininho e vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Então cara, basicamente, se você não sabe para começar o que é um NFT, é uma obra de arte digital, tá bom? E a obra de arte digital que a gente tá vendo aqui na nossa frente é um cachorro caramelo NFT. Então, como eu falei pra vocês, e obviamente você tá percebendo, é uma coleção brasileira. Por quê? Porque no Brasil, cara, em toda a rua tem o vira-lata caramelo. É basicamente um símbolo do Brasil, né? Devia ter nota de 100 reais do cachorro caramelo. Alguma coisa devia ter, porque, mano, sempre tem o um cachorro caramelo por aí. E aí resolveram fazer essas NFTs pra representar o cachorro caramelo. E eu acredito que, cara, isso ainda vai viralizar cada vez mais aqui no Brasil. E eu tô fazendo esse vídeo como forma também de divulgar o projeto, cara. Não tô me pagando nada pra isso, mas, cara, eu acho que esse projeto tem que chegar em todo mundo, porque, cara, é primeiro que é muito bonito, tá, cara? Sério, NFT, você tem que admitir, é muito da hora. Você tem um cachorrinho aqui, mano, um desenho de um vira-lato caramelo é muito da hora, não sei porquê, é da hora, mano, mas é da hora, eu gosto demais. Mas não é só isso, né, mano? Agora eu vou explicar pra vocês o porquê, cara, que existe NFT, por que dá pra ganhar dinheiro, pra que serve, tudo isso eu vou explicar agora. Então, primeiramente, por que você teria aqui um NFT, mano? por que você compraria isso aqui? Porque, cara, isso aqui é pago. por que você compraria, então, um cachorro NFT? Tá muito fácil de explicar, galera. Porque basicamente, olha só, você compra esse bichinho aqui e parte de toda a venda será doada a instituições que ajudam animais abandonados. Olha só que da hora. Então, mano, você compra aqui essa obra de arte digital, você não vai estar tá só comprando aqui um cachorrinho digital e já era, né? Um pet digital e pronto. Não é isso. Você compra e vai estar tá ajudando animais reais, tá ligado? Animais verdadeiros, abandonados, animais em caridade, cachorros, né? Ali abandonados. Olha só que bacana. Ah, mas aí muita gente pode estar tá falando, por que que eu vou, mano, comprar um cachorro digital, né? Mas fácil ir lá na ONG e doar diretamente, mano, não é mais simples? Mas cara, qual que é a diferença, mano? Eu citei alguns pontos aqui para falar para vocês. Primeiro, cara, recompensa. Como assim recompensa? Cara, eu posso pegar, tipo, 500 reais, vou lá numa ONG, dou e ajudo um monte de cachorrinho ali que tá precisando de ração e tudo mais. Mas ali, cara, eu vou estar tá ali e pronto, cara, não vou ganhar nada com isso. Não que para gente ajudar, galera, não precisa de nada, né? Você ajuda, não precisa de nada em troca, né? A gente tem que ajudar o próximo, ajudar os animais sem querer receber nada em troca. Mas os NFTs, eles te dão uma recompensa, né? Como eu falei, não que você precise de uma recompensa, mas é muito mais legal você, em vez de dar diretamente 500 reais numa ONG e pronto, ajudou, é mais legal você dar 500 reais e ainda por cima receber lá um NFT, cara, de um cachorrinho, que é como se fosse ali um selinho, tá ligado? Como se fosse ali um troféuzinho mostrando que você ajudou, olha só que legal. Então, você não ajuda só ali, pronto, você ajuda e ganha um cachorrinho ali pra você sempre se lembrar que você ajudou os animais, pra ser uma representação que você ajudou os animais, então é muito da hora, tá? E além disso, vem o um segundo ponto muito legal, que é a divulgação do projeto. Como assim? Cara, pensa aí, se você ir diretamente ali numa ONG e ajudar os animaizinhos, você vai lá, ajuda, mas ninguém fica sabendo e ninguém ajuda também. Às vezes você pode até postar stories no Instagram, pode divulgar pros amigos, família, no WhatsApp, enfim. Mesmo assim, geralmente o ser humano não vai querer tanto ajudar ali, porque não tem muita divulgação de os projetos geralmente. Com um NFT desse tipo, cara, a divulgação é muito maior, porque Você pode ver no Instagram, por exemplo, no TikTok, enfim, tem várias pessoas com esses cachorrinhos caramelos, são 10 mil exemplares, tá ligado? Então basicamente cara, a divulgação do projeto acaba ficando grande, porque ele é uma arte digital cara, ele é um NFT, é uma obra de arte digital, como eu falei pra vocês, então diferente ali de uma ONG que você ajuda e não tem como você mostrar que você ajudou e divulgar de uma maneira tão legal e divertida com NFT, isso vem pra ficar melhor, porque você pode ter seu cachorrinho digital e coloca de perfil do Instagram, eu mesmo coloquei no perfil do Instagram e aí todo mundo vê que eu ajudei e mais pessoas vão querer ajudar o projeto, entendeu? Então várias pessoas postando foto dos cachorrinhos caramelos, várias pessoas com cachorrinho caramelo de foto de perfil vai virando uma corrente, um monte de gente vai ver que tá tendo esse movimento no Brasil de ajuda aos animais abandonados e mais gente vai querer ajudar, então é uma maneira mais divertida, mais legal e mais chamativa de divulgar um projeto que ajuda os cachorrinhos, entendeu? E o terceiro ponto cara, de por que eu comprei um cachorrinho NFT desse, é também, obviamente como investimento também, mas cara eu vou explicar bem, porque mano, é o como eu falei a ideia desse NFT aqui não é você comprar como investimento na real, a ideia é você tá comprando e ajudando os animaizinhos por isso que eu comprei, pra ajudar os animaizinhos de estimação, mas cara, isso se torna um investimento também que ajuda o projeto e eu vou explicar como, cara, a questão é que é só 10 mil NFTs, tá ligado? são só 10 mil exemplares, então primeiramente que é raro, tá ligado? isso tem uma raridade e tudo que é raro, tende a se valorizar, não necessariamente, né? mas tem grande chance de se valorizar porque depois que todos os cachorrinhos forem vendidos, cara, os donos, eles podem aumentar o preço daquilo, e aquilo vai se Valorizando e novas pessoas que vão querer ajudar os cachorrinhos vão ter que cada vez pagar mais caro ali nos cachorrinhos, entendeu? E cada vez as ajudas para essas instituições de animais abandonados vai ter que ser cada vez maior. Então, olha só que legal! Uma bola de neve que fica devido à raridade dos cachorrinhos. Então, cada vez mais pessoas vão ter que ajudar, e cada vez mais e mais ajuda vai ter que vir, e aquilo vai ficando cada vez mais raro, e cada vez mais vão ter que ajudar os cachorrinhos. Olha que da hora! E não só isso, galera, também tem uma questão muito importante nesse ponto de valorização, porque cara. Como se fosse uma obra de arte digital. Então, cada vez tem um hype maior naquilo, tá ligado? Tem um hype em cima disso. Então, imagina: cada vez mais pessoas ricas vão ter que adquirir os cachorrinhos, cada vez mais famosos vão ter que adquirir. Então, é igual aconteceu com o Power Ape. para quem não conhece essa coleção, a galera comprou tipo assim, a 80 reais um ano atrás e vendeu tipo a 1 milhão, tá ligado? Basicamente, isso. Por quê? Porque famosos começaram a adquirir, pessoas cada vez mais ricas tiveram que comprar e ficou algo, mano, hypado. E hoje em dia é super cara a coleção. E eu acho que essa coleção dos cachorros é caramelos, pode acontecer isso, entendeu? Porque ela tem uma história muito legal por trás. Então imagina, mano, você compra 100 reais, daqui a pouco vende por 200, e daqui a pouco por 300, e aí o Neymar compra, o Whindersson Nunes compra, que o Whindersson Nunes tem a música dele, Cachorro Caramelo, o Whindersson, você deveria comprar um, se você estiver vendo esse vídeo. E aí o Whindersson compra, e tem um hype naquela coleção, e ela vai se valorizando, é assim que funciona os NFTs, Que é uma obra de arte. Cara, a arte, mano, não tem significado. Por que, que umas obras tão feias, às vezes, ali milhões? cara, porque é raro, é de alguém famoso, tem um significado por trás, às vezes você não entende nada, mas arte é assim cara, e eu acho que os NFT são basicamente isso cara, não tem um sentido exato pros cachorrinhos poderem valorizar, cara eu não posso cravar que vai valorizar, mas eu acredito muito no potencial dos cachorros caramelos e espero que eles valam muito no futuro, e cada vez mais famosos comprando e pessoas famosas comprando, e basicamente é isso tá galera, e pra você poder entrar no projeto, você tem que acessar a OpenSea e você entra aqui, cachorro caramelo NFT vou deixar na descrição pra vocês, são mil itens, já tem 830 donos e cara, já foi negociado 34.700 Ethereum só nessa coleção, só pra você ter noção cara, isso dá 94.670 dólares, tipo assim, arredondando uns 500 mil reais, já foram transacionados nessa coleção, e o NFT mais barato tá custando 0,025 Ethereum então são 70 dólares, tá cara, dá tipo quase 500 reais aí mais ou menos, e eu acho que isso vai se valorizar tá, é, uns meses atrás tava tipo 0.013, então eu peguei de exemplo aqui ó, esse cachorrinho aqui mano Há um mês atrás, olha só, 23 de janeiro ele tava 0,05 Ethereum. Cara, agora ele tá 0,033, mano. Então, tipo assim, multiplicou em umas seis vezes aqui o valor desse cachorrinho Saci Pererê aqui, tá ligado? Então, mano, a coleção vem numa crescente absurda. Aqui no OpenC você pode ver também atividades, tá bom? Então nas atividades você pode ver o gráfico crescendo, tá bom? E vocês podem ver que tá tendo demanda. Então, olha só, a uma hora foi comprada, duas foi comprada, quatro horas teve compra, sete horas, sete horas, um dia um dia, um dia, um dia, um dia, então todo dia, olha só, no último mês, mano, todo dia teve pelo menos uma venda aí de um cachorrinho. E isso, cara, cada vez mais eu acredito que vai ter valorização, cada vez mais pessoas influentes vão estar adquirindo. O PlayHard, por exemplo, foi um que já adquiriu. Então, eu acredito nisso, cara. Cada vez mais pessoas vão estar adquirindo. Olha só, acabou de ser vendido mais um, mano. um minuto, na hora da gravação. Olha só que legal. E, cara, olha o preço já de alguns aqui. 141 dólares, tá? E, bom, vou vim aqui no meu perfil. Vocês vão ver que eu tô com um cachorrinho, tá? Eu tô com algumas NFTs aqui. Depois eu posso fazer vídeo o porquê que eu também comprei essas outras NFTs. Mas, basicamente, a que eu estou aqui é essa aqui, galera. Estou com essa aqui. Tá bom? Eu escolhi essa daqui, mano. Achei da hora e simplesmente peguei ela, tá ligado? Eu vou deixar o link direto pra ela aí na descrição, vocês podem vir, vocês podem vir aqui em favoritar ela aqui, tá vendo? Então deixa ela bem favoritada pra ela hypar o preço dela também e cara, é basicamente isso, certo? E é isso galera, então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e como eu falei, se vocês quiserem eu trago mais vídeos aí com o resto da minha coleção de NFT e por que que eu investi em cada uma lembrando cara, que isso aqui não é uma dica de investimento é um mercado extremamente especulativo tá bom? O NFT pode valorizar muito e valer um milhão, mas pode também descer e valer centavos, cara, é arte obra de arte, é o que dá valor, mano numa obra de arte, é a gente mesmo. Então, mano, não sei o que vai acontecer, mas eu espero que daqui a um tempo, daqui a um ano, esses cachorros NFT, espero que esteja valendo milhões aí, beleza? Mas é basicamente isso, galera, e eu vou ficando por aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo.